Rapaziada, acho que o Joe tava perdendo muito sangue. Já chegou no inverno. Tá frio, cara. Frio. Rapaziada, já tava nevando. Nem tava no inverno, hein. Mas imagina agora. Eu tô calmo. Rapaziada, o Joe deve estar de blusa agora. Se ele sobreviveu, a ele deve estar mais agasalhada e profissionalizada. Porque marcas de sangue. Ah? O quê? Coelhinho. Coelhinho. Rapaziada, agora é a da hora, tio. Oh, meu Deus. <risos> É L. Essa L tá matando os coelhinhos. Ah, é tá bonitinha. Isso não vai durar muito. Rapaziada, o coelhinho era legal. Agora sim, isso é janta de verdade. Você só vai assustar ele. Rapaziada, vamos pegar a janta ali, que o coelhinho, meu Deus, Boa ali, Para de. Não curti não. Vixe. Tranquilo. Vá! Paz... Onde você foi? Rapaziada, vamos preparar a janta ali? Oh, ah, ele também tem sentido de spider, hein? Deve ser menor, mas ela Lice tá ligada. Rapaziada, é, o Karin vai travar umas 20 horas aqui, porque ele tem que ir na furtiva. Vamos por cima aqui. Rapaziada, é, cadê esse bichinho? Olha lá, nossa, tá longe demais. Será que chega, tio? que aí. Será que chega? Te peguei. Ô oh, louco, tio. Pegou no rin dele. Olha ah, lá, tá ali, tá ali. Corre, ele, corre. Rapaziada, é, pegamos no gogóssol. É o quê? Tranquilo, agora a gente pula. Aqui. Cadê esse bichinho ó, tio? ele. Beleza. E agora? Tem que seguir as pegadas, Benta? Olha lá, olha lá, olha lá Rapaziada, pega daqui mesmo, tio. ó Dentro do furquilhelson dele, ó Pegou, pegou nos elsons Pegou nos elsons oh, cara. Acertou, não acertou não Rapaziada, é aquele lá Mais um tiro a gente deita A janta Ó, ó, tá rastro de sangue <risos> Vamos cortar caminho por aqui Cadê, cadê esse Loki? Não sei. Mas continua com os rastros. Uhum. Com certeza ele deve estar fazendo uma janta profissional pro mano Joe. É isso mesmo. Vamos sem fazer barulho aqui. Ó, oh. temos que ir para os locais altos. Ô, Jogo, onde é que se escondeu esse Locke? Lá em Sorocaba. Os rastos Ele subiu aqui. Deu a volta. Aqui que a gente já não Como pode Como você pular. ainda tá vivo? Aqui, simplesmente teram, teremos uma boa visão, hein? Para bicar esse lock. Não! Não, pior que não, tio. Pula aí. Vap. Cadê esse lock? Beleza, Chegamos a um local totalmente estranho, hein? Ó, uh, ó. Oh, oh. Que é esse lugar? Pera, tem uma flecha arquivo x aqui. Olha essa flecha arquivo x, tio. Tranquilo. Tudo bem Esse lugar não é tão assustador Pai, o bichinho caiu aqui, hein Só queremos conversar. Cuidado, tio. Se fizer algum movimento eu atiro na sua testa. O garotão ali também. O que querem? Meu nome é David e esse é meu amigo James. Estamos com um grupo maior, mulheres, crianças, temos muita fome. Eu também. Mulheres e crianças, todos famintos. Bom, talvez a gente possa trocar algo por essa carne aí. O que precisam? Armas, munição, roupas... Remédio! Vocês têm antibióticos? Temos. No acampamento. Você pode nos seguir? Eu não vou seguir ninguém. O garotão aí pode buscar. Ele volta com o que eu preciso e o é de vocês. Se alguém mais aparecer... Você atira na minha testa. Isso mesmo. Dois vidros de penicilina e uma seringa. Seja rápido. Vamos. Passe o rifle. Claro. Para trás. Ah. Pode olhar essa ela é esperta aí. Ó. Oh. Acho que ele pode demorar e nós podemos nos abrigar do frio. Traga-o conosco. Pronto. Você não deveria andar sozinha por aí. Não gosto de companhia. Entendi. E... qual o seu nome? Por quê? Olha, eu sei que não é fácil... confiar em dois estranhos. Está claro que você se importa com quem está machucado. Tenho certeza que vai ficar tudo bem. Eu sei. Desculpe Ok, eu gostaria do meu rifle agora Não, você tem a sua pistola Isso, Ellie Espero que saiba usar essa coisa Já andei praticando Vamos usar pra ele Não importa como, não vamos deixá-los entrar Rapaz, será que você... Ok, tem uma nova espécie Espero que não encontrem ele Cuide das janelas Tá Beleza, achamos um médico kit uhum. Cuide das janelas Ô jogo, já tem Ô oh, <risos> oh, louco, jogo Peraí, peraí peraí. Olha <risos> ele, carrega esse negócio Olha, O, cabine o cabinei deu uma vesgada super turbo ali Mas tá, tá rolando muito mais lock Ó oh. Ô oh, louco isso ele. Sim. Pô, o jogo os cara tá invadindo tudo. Carrega isso, carrega. Pô, os cara chega voando mesmo hein. Você não tava brincando? Você é melhor com isso do que eu. Oh meu Deus. Me ajude aqui com isso. Onde é que você tá, tio? Rápido ele. Rápido. Ô, oh, louco! O meu instalador, ele quer instalar? Instalador. Rapaz, o cara tira bem quando eu vou tirar, hein? Vamos parar com esse jogo. O oh, ele Eu te mato ele, Ó, tá oh, tem um lock aqui. Fazendo. Ô oh, tio, rebenta ele, rebenta Você tem que pegar munição, tio, não pode vacilar Ó, oh, o lock tá em pé aqui, ó Tranquilo, carrega Tem mais, tio? Onde é que é o negócio? Não tô lembrado não Ô oh, jogo, da onde tá vindo esses Loki? É casa do caralho Que se dane, vamos sair dessa sala E aí tio, cadê você? Cubra as escadas. O jogo. Ah, tem munição de arminha também agora. Aqui. Vai, ok. Vai, Ju. Você sabe onde tá indo? Entrei nesse lugar. Ah, ótimo. Bom, vamos seguir. Tá limpo. Por aqui. Estou atrás de você. Como você está? Você não precisa se preocupar comigo. Beleza, rapaziada. A parte altamente silenciosa Com a L. Espingardando. Fique perto. E então, tome cuidado. Ah, ah, Ei, garoto, você tá bem? Eu tô bem. Será? Já... Que... Sai daí! Ei. Será que esse carinha é do bem ou ele é do mal? Aí instala, hein, jogo. Aí instala, hein. Ó. Olha a outra aqui. Ficar parte tem lock em toda parte. Ó. Ô, louco. Rapaziada, eu acabei de gastar uma bala aqui. Só que esses instaladores na Microsoft, eles vêm com bala. Normalmente vêm com bala. Podem ficar tranquilo. Ó. Ah, deu uma foice isso aqui no chão não dá. Não, não dá nada a pra... ver, irmão. Eles vão pegar. Ó, oh, o que, que eu disse? Instalador sempre vem com bala. Eles vêm preparado pra batalha. Tinha um buraquinho aqui. Olha aí. Ó. Oh. Rapaziada, a, a, a ele agora é o macho do relacionamento. Só ela contém itens agora, hein. Que o mano... O mano Joe está enfermo. É a verdade? O que acontece? Desce, rapaziada, vamos subir a escadinha aqui. Aí instala, hein? Rapaziada. Você tá bem? Oh, aí tá você. Vamos, a porta é por aqui. Rapaz, esse tiozinho tem que ser do bem. Não. O cara não ia fazer tudo isso. Essa foi por pra ser do mal. Precisamos subir lá. Ó, ó, ó. Escada você vai me empurrar? Sim. Beleza, aqui em cima, ó. Vap pra aqui. cima. Aqui. Vem cá, me dá impulso. Certo? Uhum. Esse cara parece o, o pianista Bento lá, ou. Do filme O Pianista, o italianinho. Não sei nem de quem tá falando. Parece, parece que o cara toca piano, hein? Toca sim. Sim! Beleza. Certo, seja rápida e fique de olho nessas coisas. Eu sei. Tranquilo, ó, vamos passar por aqui um tijolinho. Rapaziada, é, se tem tijolinho é que a gente vai usar, hein. Ó. Ó, tem instalador lock ali. Então, vamos sacar o tijolinho se ele for O jogo. E aí? Rapaziada, ele é melhor que o Joe no combate, tio. Você se ligou na facada da mina? Oh, ele. Rapaziada, ele é altamente treinado com as táticas bruxilianas. É o quê? Certo. Aqui está. Você viu a facada, né? Não vi. Oh, cuidado. Beleza, tá rolando altos locks. Vamos usar o flash aqui. Ó, oh, tem lock ali. Ó. Oh. Só para ele ficar esperto. Sobe ele. Por essa porta. Que jogo. Tá bom, velho. O quê? Rapaziada, ele é zoeiro, hein? Rapaziada, vamos vamo, vamo fazer umas paradinhas aqui. Rapaziada, acho que era melhor ter feito o Kidson, hein? Altas flechas. Altos monofloves. Parece que alguém já lutou com essas coisas e perdeu. Meu Deus. Eu estava procurando esses caras. Não importa. Pega o equipamento deles, Eu vou procurar uma saída. Pois é, precisava só de fazer mais vida agora. Fácil. Pois é, acho que o locks tá entrando, hein? Ô, Bom... o oh, louco já tá aqui! Peraí, tio, peraí. Um lock já foi. Zóio. Pera aí, jogo. Vem linha reta Rapaziada, pelo amor de Deus, hein? Arrebentaram com as flechas cavernais. Então, é o bom que dá pra pegar de volta, hein? Escutou isso! Eles estão no telhado! Eu sei! Eles estão no telhado! Vamos ficar aqui, tio! Vamos ficar aqui! Ó, oh, ó oh. O lock já foi Isso Repeta esses locks Isso, L Ó, oh, ó oh. Toma, instalador Loki. Ô, meu Deus Quem está lá, quem está lá Oh meu Deus, oh, Deus pera aí, jogo Altos arcos aqui, tio. Pega aí, L Pra onde que... Te... Oho! Oh, louco Errei aí tio, aí Rebeta ele Rebeta ele que o Caverninha vai cuidar de outro Pois é, tem que ficar esperto nos Microsoft Os Microsoft é uma bicada já era Não tá aparecendo Mantenha o foco, vamos conseguir tem mais? Mas ah. acho que esse corredor aqui é o melhor. Assim. Estão vindo mais! Quantas essas coisas estão aí? Beleza, tá vindo um lock aqui. Para na cara dele! É, é Cai! Rapaziada, tem altos locks aí. Mais ainda, jogo? Pode, pode mandar, manda que o Caverna tá curtindo. Manda. Pode mandar. Ah, é. aí a é perninha, hein? Vamos ficar de boa, instalador. Rapaziada, e aí? Mais ainda? Ô, oh, louco! Sai daí, tio! Rapaziada, o instalador vem instalando mesmo, hein? o que é ele? Rapaziada, vai, irmão, vai, irmão, fogão. Fogão neles. Ah, meu Deus, aí o curto. Ué, ele, well, vamos acertar o cara. Ó, tá. oh, manda já. Ô oh, tio, para quieto. Não é para quieto não, hein? Ô, oh, já tá atrás. Ô, jogo. Rapaziada, tem que fazer vida. Pera aí, pera aí. Pera, calma aí. Calma. Sai daí, seu Loki. Ele tá de boa, tio. Você viu? Vai instalar, tio. Sai de perto que ele vai instalar. Pera aí, o cara, o cara tá atacando. Tá atacando granola. Vai, matamos tudo. Matamos todos os homens. Se tiver mais, pode vir que eu mato. Mata. Oh, meu Deus. Ei, garoto. Quer? Rapaziada, foi treta essa parte aqui, hein? Foi. Tretamente Street Fighter. Ó. Oh. Oh, mas agora. Agora é ele. Ó, o flechinha é na parede aqui. <risos> Vamos pegar aqui. Já deixar. Cuidado, o Cabernet curtiu certo flecha, hein? Ó, oh, ó, oh, sobrou mais uns itens aqui. Monofloves. E aí, tiozinho, o que, que você tem pra falar pra nós agora? Infectado, não. Não infectado. O que eu disse? <risos> tá. Vamos voltar. Conferir aquele seu animal. Pois é, esse tiozinho não me soa tão profissionalmente amigo. Você foi muito bem lá atrás. Uh, eu já disse que formamos um ótimo time. Tivemos sorte. Sorte. Não, não. Sorte não existe. Sabe, eu acho que tudo acontece por um motivo. Claro. Eu acho. E posso provar? Agora, esse inverno, foi especialmente cruel. Há algumas semanas, eu mandei um grupo de homens pra cidade, pra... Procurar comida. Poucos voltaram. Eles disseram que os outros tinham sido. assassinados por um. cara louco. E veja só que o cara louco estava acompanhado por uma garotinha. É uma garota? É? Tá vendo? Tudo acontece por uma razão. Ah. Não fique triste. Não é a sua culpa. Você é uma criança. James, abaixe a arma. Não, David. Não vou deixá-la escapar. Abaixe a arma. Dê o remédio a ela. Os outros não vão gostar disso. Bom. Isso não é problema seu Sai da frente, droga Você não vai durar muito lá fora Eu posso proteger você Não, obrigada Rapaziada, tava muito estranho Vaza ele Beleza, o Pangarelso já está esperando com o vamos seu sair daqui. cabelinho profissional de ah, gameplay vamos. Rapaziada, ela tem uma casinha massa, hein? Será que é aí que é, que eu, é o recanto do Mano Joe? Ah, vamos Certo. Joel? Ô, Joel, você tá meio roxo, hein, Joel? Oh. Eu só consegui um pouco de comida. Mas... mas consegui isso. Mexa seu braço. Vamos lá. Desculpa. Pronto. Terminou. Vai sobreviver. o de hoje já tá melhor, hein, ó ah. oh meu deus, e aí? rapaz, ah. os caras vieram atrás ah, droga eles me seguiram é. eu, eu vou tentar afastar los daqui eu volto pra te buscar. Rapaziada, é, o Joe já está um pouco melhor. O problema. É. Tem altos locks ali, a Erizinha sozinha.